para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber... É exatamente isso. O emagrecimento vai trazer mais agilidade para o seu corpo. Embora existe vários tipos de dieta e a dieta tem as suas vantagens, e desvantagens, saiba que emagrecer é bom.